A virada é rápida, já estamos de volta Atenção à imagem, tem choque, tem a equipe da Rota na rua Porque eles queriam tirar da cadeia o Marcola Renato Lombardi Você sabe que as informações chegam ao serviço de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar E quem faz isso, esse trabalho exatamente de cercar tudo isso A Rota se preparou, a Polícia Civil com seu serviço de inteligência também Agora, esse plano já vinha sendo arquitetado há muito tempo, viu Peruca? Eles tinham eles todo o esquema pronto para invadir o presídio explodir o presídio, tirar o Marcola de helicóptero levá-lo para o aeroporto com um avião e tirá-lo do Brasil agora tem um detalhe, tá? a polícia segundo a investigação bandidos de outros países estão envolvidos nessa história teriam interesse né, em levar Marcola para outra região tirá-lo aqui do Brasil, por isso que eles iam usar esse aeroporto, onde teriam um avião para poder fazer esse transporte até mesmo a possibilidade para a Bolívia, para a Colômbia para o Paraguai, Paraguai, o Paraguai tá? hoje em pra... dia, ah. a facção que é comandada pelo Marcola, hoje tem no Paraguai muita atividade no que se refere a dois detalhes importantes, a droga e ao contrabando. Vai lá para o Paraguai, arruma uma região afastada, já está ser encontrado. está tudo pronto. Dali, quem sabe, até com documentos falsos, ele poderia ir para fora do país, para o exterior. A reportagem vai te contar tudo.